Boys! E aí? Ah, oh, meu Deus, ele jogou um ovo! Ah. Que, que é isso, cara? Que, que é isso, cara? Você tava jogando um ovo em mim, velho! Falta de respeito, mano! Você jogou um ovo em mim? Eu não acredito nisso! Opa! Cadê? Cadê? O louco, Que tu botou quantos ovos, cara? Você vai jogar esses ovos tudo fora, você vai ficar sem filho. Arrumado. Porra! Vamos aqui. E aí? Já! É isso aí, cara